Genet dizia que não, não tinha influência nenhuma do teatro de Arthur, que nem tinha lido direito as peças de Arthur. E você, vê alguma ligação entre os dois, assim, você acha que tem uma influência é, nas suas peças assim, de Arthur? Ah, eles têm muita no, no próprio aspecto do, do texto, de, do espetáculo, de tudo, não né? As indicações que o, que o Jean Genet dá para os atores eles são as mesmas do Arthur. Agora, se o. Pois eu, eu, eu, eu li em algum lugar que o que o Jean Genet nunca tinha lido o ator, nunca tinha se aproximado dele, né? Ou uma coisa semelhante. Agora, eu, eu não sei também porque, porque esses autores todos, eles, eles têm um lado, né? Que eles são muito prazer, eles são... Eles gostam de, ah, isso eu não faço, não gosto, não conheço, não sei. Agora, eu não sei, tem muito ponto em comum entre eles, não é? Inclusive, eu, é, uma vez, eu li uma coisa que diz sobre a linguagem de encantação. Linguagem de Encantação. Você sabe o que seria isso? Arthur, Arthur escreveu isso e dizem que Genê foi o discípulo de Arthur por causa dessa linguagem, que ele seguiu essa mesma linguagem, assim. O que seria essa linguagem de encantação? Não, eu não sei o que que venha a ser essa linguagem de encantação. <risos> acho que é uma coisa poética que, que, que preza pelo belo, não? Ou talvez uma coisa mágica também, né? Essa coisa de encantação, essa coisa da... Os próprios, os, os, os próprios mantras são bem isso, de encantação, de você vai falando, vai falando, vai repetindo, repetindo, repetindo, até se produzir efeito mais. Jean Genet tem muito disso nele, né? Uhum. Mas agora você quer dizer um negócio aí? Tá... Ah, sim, quer dizer, o Jean Genet pode dizer que ele escreveu os textos que o Arthur não escreveu. Uhum. que o Arthur, ele escreveu toda a parte teórica, mas não tem, tem dois, dois textos de teatro só eu não conseguiu formular o trabalho dele em texto né agora o Jean Genet não, a gente pode ver muito bem isso, a gente pode ver nele os textos que o Arthur não escreveu uhum. e Arthur, ele desprezava muito vai cortar Arthur um dia disse eh, basta de obras, de obras primas e ele estava se referindo a Shakespeare Molière. e Molière eles diziam que essas obras primas elas tinham perdido a, a, a relevância e o imediatismo, ou seja, elas tinham perdido a sua eficiência, por serem obsoletas. E você, concorda com, com essa opinião de Arthur? Não, quer dizer, é engraçado ele dizer isso, né, porque ele, no, no primeiro manifesto de A da Crueldade, ele faz uma da do rei Lê, Entendeu? Ele, ele queria fazer uma cena, bom, se bem que é uma coisa maluca, né, ele queria fazer uma cena da... Diversos atores criando a barba do rei Lier, sendo a barba do rei Ler, entendeu? quer aproveitar disso o um aspecto ritualístico, né? Agora, o que, o que você queria saber? Ah. Eu queria falar assim, sobre o desprezo das coisas mais antigas, entende? Pela valorização das coisas mais modernas e contemporâneas, que era uma coisa que parece que Arthur fez e muita gente faz hoje em dia. Ainda. Certo. E eu, por exemplo, já, já curto as coisas mais antigas, entende? Uhum. E você, dentro disso, assim. Ah, eu acho tudo legal, entendeu? Se for uma, uma, uma, uma obra boa, ela é eterna, ela vai durar sempre. Uhum. Mas sempre ela vai ser interessante. Agora, se você vai, fa se você vai fazer um clássico ou qualquer outra peça, você vai você tem que pensar hoje, né? Tem que pensar que a plateia é contemporânea, que estamos uh, vivendo aqui nesse país e tudo assim, entendeu? Aí, aí você tem que tirar também essa, essa poeira do tempo que existe, você tem que limpar a obra de arte, você tem que tirar essa poeira para ela poder existir uhum. né? e, uma outra citação de um outro escritor Cocteau um dia disse que o genin ainda seria considerado moralista porque ele tipo radicalizou a ideia do mal né? ele fez o mal contra o bem, o tempo todo ele fez o mal, o mal e o mal e que um dia ainda seria um moralista assim, muita gente ainda acharia que ele seria um moralista, o que, é que você acha disso? não sei não, sabe? Eu não sei porque a.. É, quer dizer, é o que existe em todas essas é porque Isso é um paradoxo, né? Uhum. E é uma coisa assim que, que é a cara do Jean também, entendeu? O filme Kerelli, o filme é por exemplo, que foi feito em cima dele, foi considerado um filme. É, um filme Casto. Entendeu? Apesar de tudo, foi... é, quer dizer, tem gente que consegue ver no Jean Janet é, um lado religioso, um lado católico nele. Sabe, então quer dizer, é até tudo um paradoxo, é uma coisa que, que pode até ser, uhum. entendeu? E ele dizia muito que sexo é poder, que o sexo é, é a medida do poder, assim, né? Que todas as... Aí ele mostrava taras, né? Todas que... de sexuais ligadas à coisa do poder, né? E você lembra de alguma, alguma... alguma parte, por exemplo, de alta vigilância, que era muito... algum personagem que, era, que mostrava bastante essa coisa? sexo e poder? É. Ora, tem um dos personagens, o, o, o garoto mais novo, não é? ele, ele, ele procura. Uma é, uma Maurício, ele, ele procura a, a companhia do cara mais poderoso, entendeu? Eu não sei se isso se encaixa ne, dentro desse pensamento, porque lá não é. Quer dizer, onde, onde há uma peça onde aparece muito disso é o balcão, não é? que se passa inclusive num bordel com todas as taras possíveis dos homens né agora em alta vigilância é a primeira peça dele, uma peça que ele até renegou essa peça, não queria que fosse representada nós tivemos que pedir autorização para ele, sabe, foi difícil, ele, ele até conseguiu ele, ele até nos deu essa autorização para fazer a peça, sabe então na alta vigilância é uma peça muito embrionária dele ainda, muito parecida com as criadas mas a gente não vê essa, quer dizer a sexualidade na peça, existe, assim, um homossexualismo latente, uma coisa muito forte nela, mas, mas, mas não existe nada explícito, não, não é nada demonstrado, entendeu? É tudo sugerido ainda, né?